Fala galera, eu sou Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos para mais um episódio do Violão à Sanfona, episódio número 6. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a crescer, curte o vídeo, compartilha com seus amigos aí para a gente conseguir crescer e fazer esse canal ficar grandão, beleza? Então vamos embora. Essa série do Violão Sanfona, ela fala do meu processo de aprendizagem do instrumento, como está sendo. Vai fazer agora três meses que eu estou estudando a sanfona. E como está sendo esse processo para mim e tentar compartilhar com vocês, para ver se consigo clarear alguma coisa para vocês se vocês tiverem interesse de aprender o instrumento, se tem curiosidade, até para quem não tem interesse de aprender, mas tem alguma curiosidade de saber como é o funcionamento do instrumento, da sanfona, como é que se pensa pra fazer os, os arranjos, os solos, os arpejos, como é feito, e como o violão é um instrumento muito comum pra todo mundo, muita gente tem um violão em casa, sabe dedilhar alguma coisa, sabe tocar alguma coisa, essa série é pra isso, pra tentar passar um pouco do que eu tô vivendo nesse processo, de tocar as músicas que eu sei tocar no violão, passando tudo pra sanfona e tentando aplicar isso da melhor forma possível. No episódio de hoje eu vou tentar estar tá mostrando aqui o meu processo já fazendo o que? Os exercícios aqui na sanfona para se acostumar com o instrumento, já também praticando a baixaria, as posições, como eu já falei no, no vídeo anterior sobre a, a posição da baixaria, para você que não viu aí, dá uma procurada aí no vídeo sobre os baixos da sanfona. E aí agora tentando aplicar isso, trazendo do violão as músicas do violão para sanfona da forma que eu faço no violão. E como que eu começo a pensar isso? Por exemplo, se eu pegar aqui, vou dar um exemplo de duas músicas hoje. Ó. Se eu pegar aqui a música Asa Branca, eu toco a em Dó. Eu tenho um arranjo dela no violão em Dó, como é que é esse processo? Eu pego a melodia da música e aplico ela junto com o um acorde, eu não faço a melodia separado, se eu vou fazer a melodia aqui ó, eu faço ela junto com o um acorde, ó. eu faço o acorde Eu uso a melodia junto com o acorde, e é isso que eu tento aplicar na sanfona. A outra música é essa aqui ó. Esses dois exemplos. Eu pego a melodia e aplico a melodia junto com os acordes, não faço separado, tá bom? Então vamos levar isso pra sanfona? embora Agora já com a sanfona aqui na mão, ó, vamos aplicar, tentar aplicar o mesmo, a mesma coisa que eu falei do violão aqui no instrumento da sanfona. Essa primeira música tá em Dó, asa branca, eu toco ela em Dó. Eu tenho um arranjo já no violão de sete cordas, dela em Dó por isso que eu faço ela aqui nessa fona também em dó para tentar passar para cá o que eu já sei tocar lá se eu faço aqui o acorde de dó e faço a melodia junto ó tá vendo já estou fazendo aqui com o acorde eu faço a melodia junto mesmo processo que eu uso no violão no arranjo que eu tenho que eu tento aplicar aqui que eu já estou fazendo lá no violão. Eu pego a melodia e faço ela junto com o acorde, de preferência na ponta do acorde. Vamos lá para outro exemplo? Essa outra música, ela tá em Ré, no tom de Ré maior, que eu também tenho um arranjo para ela no violão de sete cordas. E aqui eu faço a mesma coisa do exemplo da outra música Asa Branca, que tá em Dó. Eu faço o acorde, eu pego a melodia e junto no acorde, na ponta do acorde, ó. nosso episódio de hoje é esse episódio número 6 do violão sanfona e se você tem alguma dúvida se você quer comentar alguma coisa comenta aí no vídeo e não esquece de curtir e compartilhar até a próxima